Oi! Águas cinzas. Terceiro filtro, cor e turbidez. Ciência Terra Nova. Os sentidos da ciência. Eu sou o Ivan Sangueto, agradecido por acompanharem o canal. Vamos ver na sequência aí o que a gente está fazendo, as mudanças no, nos filtros. Chegamos no terceiro filtro, vamos acompanhar a, a colocação do entulho e vamos abordar um pouquinho mais sobre cor e turbidez. Um resumão aqui, o que é cor, o que é turbidez. A cor é transparente, então deixa a luz do sol, ou a luz, passar pelo líquido. Então são partículas que estão ali dissolvidas, principalmente ferro, manganês e matéria orgânica. O ferro ele pode se oxidar em hematita e goetita, hematita mais vermelho, goetita mais é, amarronzado, a a matéria orgânica um pouco mais escura tons aí de cinza e de preto ácidos fúlvicos, ácidos orgânicos e o outro manganês que dá uma coloração um pouco mais amarelada pode ser no caso da água assim da da água da pia que também o enxofre, na hora que ele é quebrado, ele pode dar uma coloração um pouco mais amarelada na água, a gente vai ver isso. Então isso de cor, a cor indica a quantidade de matéria é, oxidável que está presente no efluente ou na água. Quando é que a gente resolve isso, processos oxidativos ou numa estação de tratamento, vai usar cloro e produtos químicos e tudo mais. Aqui o que a gente vai usar são plantas que vão injetar oxigênio dentro da água, via raízes, a gente vai usar umas quedinhas, vai usar o arejador, ventura, a gente vai botar estratégias do laguinho para ter uma superfície de contato maior entre o líquido e o ar, de maneira a arejar, e a gente vai ver que a cor da água se resolve com isso num laguinho. Por outro lado, a turbidez, ela deixa mais opaca a água, ela fica mais, mais turva, então a luz tem dificuldade de atravessar. São materiais particulados maiores, são sólidos dissolvidos ou sólidos suspensos que estão no meio aquoso, né? um, um efluente a água, e às vezes até dá para ver as, as partículazinhas ali é, juntadas num floco, e, e aí justamente é assim que a gente pode tratar numa estação de tratamento, vai ter a floculação, decantação e aí a filtragem, no nosso caso aqui, as plantas vão fazer esse trabalho. Então, o, os micro-organismos, o ar que está que presente, vai auxiliar no, no tratamento, na degradação dessa matéria orgânica que está presente, desse material particulado que está presente. E a, a, o processo, de se tiver tempo bastante, vai decantar. Se estiver passando por uma cama de brita, por exemplo, caso do, do brejinho, vai reter esse material particulado pelo meio do caminho. As raízes das plantas vão reter esse material particulado. E aí, então, a gente vai ter uma quantidade maior de matéria orgânica ou de elementos presentes ali naquele meio que foram retidos. E a gente tem então um processo de filtragem dessa água retirando a turbidez. Legal? Vamos ver o vídeo. Como a gente tem acompanhado, chegamos finalmente no terceiro filtro e que eu estou limpando. E olha só a linha escura, preta. Né? indicativa de, de matéria orgânica. Então, micro-organismos estão trabalhando essa água aqui há duas semanas. É a água que vem, basicamente, esses dias de máquina de lavar. É, embora pareça que a gente está lidando com água preta, vamos dar uma olhadinha nela? Olha só. A coloração da água não é preta, é cinza, é uma água acinzentada, por isso água cinza, como ela já está sendo trabalhada aqui em processo de digestão há um bom tempo, ela fica com uma coloração cinza mais escuro, a gente já acompanhou de outras vezes, se eu tirar alguns desses é, entulhos daqui, de hoje para amanhã eles já vão estar tá clarinhos. Então, a matéria orgânica que está acumulada nele, que do lado de fora vai se degradar e vai clarear novamente. Esse é o mesmo processo que a gente vai fazer com a areia, isso que vai estar tá acontecendo aqui, a água sobe, micro trabalham, a água desce, outros micro começam a atuar, o oxigênio começa a atuar, e aí a gente tem uma mudança de qualidade no sistema de, de tratamento. Quero mostrar a diferença de cor e turbidez. Esse daqui é o descarte da água cinza. Que eu estou fazendo uma ligação direta. Depois os próximos vídeos vou mostrar o que, que eu estou aprontando aqui. Mas eu quero mostrar a diferença de cor e turbidez. Então, vê só. Aqui a gente vê que a água está um pouco turva. A luz tem dificuldade de passar pela água ou pelo efluente porque tem muito material suspenso na partículas dentro dessa água. Essa partícula, como a gente está pegando essa água do filtro biológico, então são um microorganismos, substâncias que estão é, diluídas aqui dentro, de, mo de modo que a água está um pouco turva. Então isso é a indicação da turbidez. E, ao mesmo tempo, a água está acinzentada. Mas, como tem a dificuldade de, de passar a, água, a passar a luz, então, a gente está com turbidez, ok? Maneira de tratar isso é processo físico. Então, aqui a gente pode é, trabalhar com oxigênio, que vai fazer a, as ligações químicas com, com esse material que está aqui. A gente pode trabalhar com um filtro de areia, que vai retirar material particulado. A gente pode trabalhar com raízes, que vão fazer esse processo também. Quer ver essa de raízes? Aqui, dos filtros. Já está pronto o laguinho, depois em outros vídeos eu vou mostrar. Então, olha só a qualidade dessa água. Então, o que tinha de turbidez, ela já foi embora. Ela foi retirada. Olha como é que está cristalina essa água. E o que tinha aqui de material particulado, ele foi sedimentando. As plantas ajudam bastante nesse processo também. Olha o barulho do sifão belco. Já está esgotando os filtros. Olha aqui desse outro lado. Aqui o, o novo tratamento de água cinza da pia do, da cozinha. Olha essa daqui. Ó. É talvez um processo intermediário. A gente vê que a luz consegue atravessar com mais facilidade e a água apresenta uma coloração mais amarelada. Então a turbidez são partículas um pouco maiores e a cor é dada por partículas menores. Nesse caso aqui amarelada pode ser o enxofre presente no nos sabões, né, no detergente, pode ser o óxido de ferro que ali embaixo ele está sendo liberado. Lembra o, o caminho? Tem um pouco de solo vermelho né, e tem eventualmente a formação de hematita, goetita. Então esses elementos vão dar uma certa coloração na água. Feita a nossa cama de entulho. E aí a gente procura deixar é, um pouco mais plano, porque agora vem a telinha e por cima da telinha a brita. Então, se tiver muito buraco, a brita vai tender a encaixar dentro desse buraco. Isso a gente não quer. Vamos tirar essa aranhinha daqui. Vem cá, fiota. Vem aqui. Vem é aqui, ali. Ó. Vamos. Você não pode ficar aqui, não. Venha. É. Pronto apetitinha aqui ó. Daqui a pouco vou encher tudo aqui e não quero que ela se machuque. Então legal, agora vem a telinha. Por cima da telinha a brita e tá finalizado o sistema. Como a ideia é aproveitar tudo ao máximo, essa brita. Ela está misturada com areia e está rica em matéria orgânica, é planta, raiz e tudo mais. Ela saiu dos sistemas de águas cinzas. Ela está descansando aqui já tem um tempo e eu quero reaproveitar essa areia com matéria orgânica. Estou peneirando um pouco essa brita. Essa terra ou essa areia misturada com material orgânico, ela vai para esse outro tambor e nesse tambor é que eu estou usando aquele solo enriquecido para fazer mudas de plantas de frutíferas ou de espécies nativas que depois vai vão para o terreno de maneira que a ideia é aproveitar tudo o máximo possível ok sistema Todo pronto. Aqui chegando o efluente, abri um pouco, juntei um pouco de água lá no tanque e abri, vou fixar esse bidinho aqui nesse tubo, a drenagem acontece, a areia impede um pouco mas está acontecendo, a água está chegando aqui dentro. Está vindo para essa segunda caixa, segundo filtro que já está pronto. Aqui é a telinha, brita por cima. Eu havia me equivocado aqui e eu deixei muito alto o nível. Tirei 5 centímetros daqui de maneira que o nível fique mais baixo. Eu não quero que a água chegue até aqui em cima. Agora o que eu vou fazer é plantar algumas mudas aqui, coloquei lírio do brejo ali em cima, aqui eu estou com vontade de plantar em pátins. e a versão mais sem vergonha dela, que é a Maria sem vergonha, que tem bastante aqui no brejinho, vou trazer uma toceirinha e plantar ali. Prontinho. A Maria Sem Vergonha, como o nome sugere, ela é uma plantinha muito fácil de, de pegar. Ela dá umas florzinhas muito lindinhas. Ela gosta de ambiente mais úmido, de modos que eu imagino que aqui ela vai se dar bem. Vamos acompanhando. né? Já que a ideia é plantar, coloquei umas Maria Sem Vergonha nesse canto, 11 horas... Nesse outro lado, aqui a florzinha linda, ela também gosta de umidade, mais sombreado, já vi bem aqui. Desse outro lado, peguei umas mudinhas de taioba, coloquei ali no, no fundo e aqui na frente umas batatinhas de uma palminha muito linda.